Dead by Daylight, pela primeira vez aqui no Era Nerd, cara. Vem junto com a gente pra gente se cagar de medo. Bora matar geral, então, velho. Já vamos começar aqui. aqui. Aí, aí, Lolo, dá paulada nele. Vem. Vem. Ah, que isso, velho. Ah, que isso, velho. Vocês viram que ela sumiu, velho. Vocês vão tentar apertar o botão? Vocês vão apertar mesmo? essa porra. É mesmo, ó, lixo. Ah. Não deu, né? Ah, tu quer sair, né? Uhum. Ah, tu quer sair. <risos> ah, tu quer sair, né? Aí, aí, aí. Ai que eu sei, cara. Tá, mas o resultado não é que tu ganhou, assassino brutal? Que assassino brutal eu ganhei, pô. Você tá doido? todo mundo fugiu. É o pior assassino <risos> da história. Vai começar, hein, cara. Tá o Soberadinho, o Cauã e o Comanche. Qualquer Komanche. coisa, abandona o co... <coughs> o Comanche que ninguém Veio. conhece. O tá, Cauã levou uma, uma facada, tem que curar ele. Cauã, tô indo te ajudar, meu bem. Calma, segura um pouquinho. Senhora, tenha calma. Vem, vem, vem comigo, deixa eu te relar. Cura lá. ele, cura ele. Olha os lados, pelo amor de Deus. Ai, meu ai. Deus! A Gabachucou <risos> o aquele. Sai daí, Gabachucou! Vai embora! Meu Deus! O que que é isso? Gente, que bicho é esse? <risos> meu Deus, sai fora! Sai embora, embora, Gabi! Vai embora, Gabi! Calma, que, que é isso? O que é bicho? <risos> gente, que bicho é esse que eu não conheço? <risos> eu tô passada, chocada. O Kawan te salvou. Vai para, vai para, vai para! Socorro! Ah! É. E ele Ai! vai... Não! Aliceu! Bicho... O Demo me buscou. A entidade levou a Gabi, cara. Credo! Quem é esse aí que tá... Bernardo. Tá cagadinho atrás da moita. Calma, Sou Bernardinho. Meu Deus, cara. <risos> Sou Bernardo! Te peguei, porque que não morreu, tava escondido Ele não morreu porque tá escondido. Cara. Atrás da moita. Eu não quero morrer, eu não quero Tá não. bom, fique calmo. Vai, seu Bernardo, a gente acredita, em tipo. Eu acredito. Sou Bernardo, você vai morrer! Cara. Sai daí oh, de perto, seu Bernardo! Oh, ele viu que tu tá aí! Ih, cuidado! Olha oh, lá, lá, o assassino, o assassino! Tô, o assassino tá falando! Seu Bernardo, Não, seu Bernardo! Ah! Assassino, seu <risos> <da verdade. risos> O que o Kawu consegue <risos> fazer? Isso que eu quero saber. Ele vai tentar, acho que, distrair, sei lá, cara. <risos> Mas o que, que é isso? O <risos> que é isso, cara? O que que ele tá fazendo, louco? Vai, seu Bernardo. assassino. <risos> ele, ele tá com a maleta pra rir lá. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no, no, no. Mas não dá <risos> tempo, não, <risos> cara! Fatality! <risos> Vai, ah. corre, corre! Só se vive uma vez, calma! Só se vive uma vez! Corre, Ninguém... vai te embora! Ninguém vai te julgar nesse momento! calma. Não, vai embora, vai embora! <risos> não! Ele tá vindo atrás de mim, cara! Sobernado, vai de Cadê o Sobernado? Ai! Ai. <risos> não, cara! Vai de Sobernado, vai de Sobernado! Sobernado <risos> <não, risos> cagado sai. de medo! <risos> Meu Deus! Ai, Ai, <risos> garrinho, sai, Daqui. Mas a Gabi ligou um foda-se, me salvou, agora fica você <risos> com ele, cara. <risos> Bora, Bernardo. Meu Deus, o Bernardo foi embora. Que é isso, Bernardo Ajuda, pô, deixa de ser maluco. Ajuda, Bernardo fica me encoxando, pô. Não, não é isso, <risos> Maluco! Eu fiquei nervoso que eu tava sendo encoxado, pô. <risos> que que tá meio... Que que vocês tá fazendo, cara? Que que eles é Que, que você está fazendo, ah! cara? Passada que é... chocada! Que que é isso, cara? <risos> que que tava fazendo Essa outro? Essa massagem aí de sábado à noite, <risos> que, que é isso? Aí, Gabi! Ai! Ai, pera! Eu tenho a lanterna! Vem, vagabundo, vem! Vem, vagabundo! Não adianta <risos> nada! Não adiantou porra meu. Nenhuma Falou aí turma, um abração pra vocês aí Boa noite E até a próxima